Vender pelo WhatsApp, mano. Isso funciona. Se liga, eu quero te passar alguns insights interessantes para você fazer vendas pelo WhatsApp nesse exato momento. Vamos embora. Fala galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Me Moreira. No vídeo de hoje eu quero falar para você sobre vendas no um 1 a 1, um, né? Aquelas vendas pelo WhatsApp. Na verdade, não só no 1 a 1. Um. Quero falar para você sobre algumas formas que tem para você fazer vendas através do WhatsApp e algumas dicas importantíssimas para que você possa confirmar, é converter na verdade o máximo de vendas possíveis aí através da internet, beleza? Então se você já gostou do assunto, velho, na moral já dá aquele like, clica no botãozinho de like aqui, já clica no botão de se inscrever se você não é inscrito e deixa um comentário aqui sobre vendas no WhatsApp. Você já tentou vender no WhatsApp? Conta aí ou não, se você manda a galera pro teu WhatsApp, mas não tá conseguindo converter, deixa aqui um comentário, vamos discutir aqui, vou responder seu comentário aqui também. Demorou? Vamos embora pro vídeo. Bom, então vamos lá, vender pelo WhatsApp é uma parada que muitas pessoas têm dúvidas, né? As pessoas não sabem exatamente, às vezes, como fazer pra mandar a galera pro WhatsApp. Ou na verdade, o que fazer pra vender pelo WhatsApp, o que, o que falar, como abordar, esse tipo de coisa. Então, primeiramente, vamos lá. Sobre a minha opinião, é, é legal vender pelo WhatsApp? É legal fazer vendas um a um? Porra, tipo, é legal, tá ligado? Tipo, dá pra fazer vendas um a um, mas eu acho comparada que deve ser mais feita no início, tá? Quando você tá começando ali, quer fazer suas primeiras vendas e tal. Por quê? Porque vai chegar um tempo, velho, que uh, talvez a tua autoridade vai tá estar legal, o seu nível de conteúdo vai estar tá legal, você já vai ter muitos seguidores. E aí vai, vai começar a chegar tanta gente, às vezes, querendo falar com você no teu WhatsApp que, às vezes, você não vai dar mais conta de responder todo mundo. E tem um outro processo que é importante que você entender o seguinte. A gente fala, né? Por exemplo, eu ensino as pessoas a trabalharem pela internet exatamente para você poder Poder ganhar dinheiro independentemente do que você esteja fazendo tá ligado você tá dormindo e tá caindo comissão você tá jogando bola com os amigos tá caindo comissão você tá numa festinha tá na balada lá dançando com a galera e tá caindo comissão se você depende de fechar vendas trazendo as pessoas a todo momento por WhatsApp para você ficar ali ó ficar ali no ficar ficar ali no, no, no bate-papo ali no 1 a 1 para fazer vendas o seu trabalho continua totalmente manual e aí o que, que acontece o seu trabalho fica lim limitado porque limitado porra você tem 24 horas no um dia assim como todo mundo é então vai chegar um, vai, vai chegar um momento que você não vai aguentar de, de responder todo mundo vai vai ter um limite entendeu então se você quiser que o seu negócio torne um negócio meio que vamos dizer automático uma hora você vai precisar sair das vendas do WhatsApp a não ser vamos lá primeiramente a não ser que você coloque pessoas Delegue pessoas Pra responder no WhatsApp Pra você também Por exemplo Hoje no meu caso é, Eu trabalho também com WhatsApp tá? Mas não sou eu ali respondendo E não é pra ficar fazendo vendinhas Um a um a todo momento No meu caso Hoje eu vendo através do WhatsApp Como tá? É, roda tráfego pago Do método Instagram né, Que é meu treinamento principal hoje É o treinamento aí De Instagram mais brabo do Brasil né? Se você não conhece meu treinamento Vou deixar o link na descrição Se você vende pelo Instagram E quer aprender a tornar seu Instagram Uma máquina de vendas Mano, para Tá? O Link tá aqui na descrição para saber mais. E é isso aí. Mas enfim, vamos lá. Eu rodo o tráfego pago pro meu treinamento. É... E aí, o que que acontece? Né? As pessoas entram lá no, na página de vendas e vão lá na página de compra, página de checkout. Se a pessoa chegou na página de checkout e não compra o produto, ela não finaliza a compra. Passo um anúncio meu para aquela pessoa, chamando ela por WhatsApp para tirar dúvidas. Mas não sou eu quem responde. Eu tenho é, uma equipe de suporte que responde essas pessoas. Tanto é, pessoas que não finalizaram a compra e... E, e, e suporte para reembolso Esse tipo de coisa também, tá? A pessoa que comprou o curso Mas não conseguiu acesso Digitou e-mail errado e tudo mais Mas falando de vendas 1 a 1 A primeiro momento eu penso isso, tá? Se você quiser vender 1 a 1 no WhatsApp Tem como? Tem Mas não pense que isso vai te fazer ganhar um milhão de reais Porque como eu falei Fica limitado Uma hora você vai precisar escalar o teu negócio E aí é interessante você ter toda uma estrutura Que suporta isso Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo para você aqui agora Mas eu continuo gerando vendas Eu não preciso de estar aqui no WhatsApp conversando com alguém para conseguir fazer uma venda, beleza? Mas aí eu quero deixar um insight para você aqui Que quer começar a trabalhar com vendas é, E que quer usar o WhatsApp, tá? Beleza, vamos lá Júnior, como que eu faço para atrair primeiramente As pessoas pro meu WhatsApp? Existem algumas formas Gratuitas e algumas formas pagas Por exemplo, tá? No YouTube foi uma das maneiras Que eu utilizei e que Uma das primeiras formas que eu fiz com que Eu tivesse que trocar de número no WhatsApp Por quê? Meu canal no YouTube uma vez eu divulguei O número de WhatsApp que eu tinha na época Era o meu número inclusive pessoal E eu divulguei em um vídeo no meu canal do YouTube, né? Falei, olha, se você quiser saber mais informações sobre o treinamento tal, é, eu vou, vou, vou deixar o número do WhatsApp aqui, pode me chamar diretamente no WhatsApp que eu vou trocar ideia com você. Esse vídeo hoje tem 148 mil visualizações aqui no YouTube, então imagina quantas pessoas me chamaram no WhatsApp. E aí entra aquela parada que eu te falei, né? De, de às vezes não dar conta de responder todo mundo. É, ficou inviável. Então, a pr primeiro passo, você pode colocar o teu número do WhatsApp, por exemplo, aqui no teu canal do YouTube, se você tiver vídeos no YouTube. É, você pode fazer pelo Instagram, então, por exemplo, você grava uns stories e aí o legal é você fazer o seguinte, tá? Primeiro você posta o Story entregando algum insight, entregando conteúdo pra galera. Em seguida você pode colocar uma prova social, tipo assim, coloca o resultado de alguém que fez aquele curso. Se o curso que você vende como afiliado é um bom treinamento, provavelmente na página de vendas tem fotos de prova social de alunos, de resultados. Então você pode utilizar aquela prova social dos alunos e colocar nos Stories e em seguida colocar uma chamada. Por exemplo, ah, se você quiser saber mais sobre esse método, se você quiser saber mais como emagrecer em casa fazendo esses exercícios e tudo mais, me chama no WhatsApp que eu tiro as suas dúvidas. Ou se você quiser saber mais sobre esse treinamento, me chama no WhatsApp que eu tiro as suas dúvidas, entendeu? É, é uma maneira legal que tem que você fazer, tá? O outro jeito também é você fazer tráfego pago para isso. E aí é uma maneira que você vai conseguir pessoas até mesmo mais qualificadas. Só que tem um porém, tá? Essa parada de fazer tráfego pago pra chamar as pessoas por WhatsApp, tem seus poréns. Se você não fizer um anúncio muito bem segmentado, o que que acontece? Você vai acabar chamando, vai acabar atra atraindo muitas pessoas curiosas pro teu WhatsApp. Pessoas que vai chegar no teu WhatsApp vai vão te mandar uma mensagem e falar assim Oi, tudo bem? Eu vi um anúncio, mas do que se trata? E aí você vai acabar perdendo tempo, mano. Então, então, anúncio, eu gosto de fazer geralmente pra remarketing, porque eu falei, né? O cara entrou na página de checkout, não finalizou a compra. Às vezes ele tá com alguma dúvida e aparece um anúncio. Mas você pode fazer um anúncio direto sim, chamando por WhatsApp, tá? Mas tenta segmentar o máximo possível esse anúncio para pessoas que se envolveram no teu perfil do Instagram e tal. Se você deixar para o público totalmente aberto, tá ligado? Ah, não, não, não vai ser tão legal que talvez você vai chamar muito curioso por WhatsApp também. E aí talvez não vai ser tão legal assim, não vai ser tão viável assim. E aí é legal você fazer testes, tá? E agora um ponto importante para você converter. Ter, pra você fazer vendas com essas pessoas porra, roda oh, tá dando uma pizzazinha aqui <risos> Bom, mas enfim, vamos lá mas Pra você converter essa galera, tá? Um passo importante que eu deixo pra você Vamos lá, eu não vou deixar um script montado Vou te dar uns insights, porque tenho certeza que vai mudar a tua visão nessa parada aí, tá? Primeiramente, deixa eu beber um copo d'água Como você viu, tá calor pra caramba aqui, né, velho? Bro, é, enfim, pra você converter essa Galera, tem que entender o seguinte, um insight que vou deixar Pra você, tá? Tem uma regra na, No mundo das vendas, eu não tô falando de vendas Só pela internet, mas de vendas presenciais De vendas de loja física, de tudo Eu trabalhei na, na Ricardo Eletro Eu trabalhei num shopping na cidade de Contagem Durante alguns anos, então lá você Se aprende muito de vendas, né? É, e aí, o que, que acontece, mano? É, tem uma regra que diz o seguinte, quebra de objeção Quer vender para uma pessoa Saiba quebrar objeções, tá? E o que que é objeção? É a aquilo que falta, você tirar aquela dúvida daquela pessoa para ela tomar aquela decisão. Então, saiba as dores do seu público, daquela pessoa. Então, cara te chamou no, no, no, no, no WhatsApp, velho. não chega já falando do produto e já mandando o link. Faça perguntas. Por quê? Você fazendo perguntas, as pessoas vão te falar as dores que elas estão sentindo, as dúvidas que ela tem referente àquele produto. Vai falar tudo. Quanto mais informação você absorver neste momento, quanto mais você souber neste momento, mais fácil vai ser de você fazer a sua venda, tá? Então, pergunta, poxa, tipo, é, qual que é a sua dúvida sobre o produto? Ah, você já trabalha como afiliado? Você já está nesse mercado há muito tempo? Ou, né, no caso, um produto As perguntas têm que ser baseadas no nicho, né? Então, no nicho de emagrecimento. Você já faz exercício em casa? Ah, você não faz? Você faz alguma dieta? Qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dificuldade? Quanto mais dúvidas você pegar daquela pessoa, mais informações você vai ter automaticamente mais você vai saber o que falar para converter aquela venda. Tem uma regra que fala o seguinte, tá? E geralmente para você fazer uma venda, você precisa quebrar entre 5 a 7 objeções. Pega essa regra. É claro, não é exata. Talvez a pessoa tá somente com uma dúvida. Ou talvez a pessoa vai ter dez dúvidas dúvidas, mas uma média, geralmente quando você quebra entre 5 a 7 objeções é um sinal de que você vai fechar aquela venda, tá? Porque se a pessoa tá tendo objeção, ela tá interessada, tá? Por que, que eu tô falando isso? Se, na moral, mano, quando você não tá interessado no conteúdo não tá interessado em comprar um produto, você já corta, tá ligado? Tipo, ah, não, eu não tenho interesse em comprar esta Skull Beats aqui, ó. Porra, não, não, não cara eu não, eu não tô interessado nesse energético, tá ligado? Porque se a pessoa tá te perguntando, tipo, pô, esse energético aqui, ele fica bom com gelo? Pô, esse energético aqui, ele é de quê? Ele é de laranja, Maracujá, tá? Mas ele Ele deixa muito ligado ao mesmo. Então, se a pessoa tá te fazendo perguntas, tá com dúvidas sobre o produto, é porque ela tem interesse. Se você souber sanar essas dúvidas, ela automaticamente você vai conseguir aumentar as suas vendas. As vendas beleza? Então, basicamente é isso. Acho que deu pra pegar Um insightzinho legal que agora é sobre essa parada de vender aí no WhatsApp, né? Se você achou interessante, olha, merece o um like esse vídeo, né, mano? Deixa o um like aqui no vídeo, deixa um comentário aqui, fala um pouquinho sobre isso, se você já fez vendas pelo WhatsApp ou não, é, como que você tem feito, se você faz tráfego pago, se é tráfego orgânico, se é pelo Instagram. Pelo YouTube, deixa aqui, vamos fazer uma, uma vamos criar um, um, um, um chat, um chat não, como é que fala aquelas paradas? Não esqueçam aquele negócio, um fórum, tipo um fórum aqui na, nos comentários e vou deixar o link aqui do meu treinamento, mais do Instagram, na descrição e de um mini curso. Eu tenho um mini curso que é gratuito também aqui na descrição Para você, beleza? Então você curtiu o vídeo, se inscreve, ativa as notificações, me segue lá no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!